Aqui no IEF a gente tem oportunidades incríveis, além do ensino que é fundamental e é maravilhoso, a gente também tem os projetos culturais. Posso dizer que eu descobri minhas paixões aqui dentro, pude ver que eu gosto muito de dançar, além disso também pude perceber minhas paixões pelas matérias aqui dentro, pelas matérias do curso e ter mais contato com professores, com outras diversidades, com pessoas que são diferentes de mim, eu posso dizer que o IEF mudou minha vida.